Que quem me mandou foi o John do Bacon Elite Manos, a galera realmente Tá se saindo muito bem, mano Porque esse replay é muito épico E se você achar épico como eu Mano, já deixa seu like e se inscreve no canal Porque vocês vão gostar bastante Cara, se liga, tudo parecia Um dia normal com uma batalha Normal na arena do construtor Manos, eu acho que se não me engano Essa aqui é a conta secundária do John Mas isso não vem ao caso Eu quero só mostrar pra vocês o seguinte, galera Vamos acompanhar a batalha ali na arena do construtor, o John tá ali no Bacon Elite 2 Ele tá usando um deck muito diferente Ele tem Lava Round, uma carta lendária Tem Valkyria, nas primeiras cartas que vieram ali na mão dele Tem Espíritos de Fogo, Guardas E pra vir ali já tem uma flecha Então dá pra mais ou menos saber com o que é que ele está lidando Ele tá batalhando ali contra o Nilo Balô do clã Cannabis <risos> Nossa, mano Enfim Caras, eu quero mostrar aí pra vocês o seguinte Tudo parecia uma batalha normal O cara não sabe jogar muito bem Porque olha só onde ele colocou o coletor de elixir Talvez pra impedir com que o Lava Round chegasse ali na torre dele Mas não sei se seria uma alternativa interessante O John foi ali com a sua Valkyria Que já morreu Foi chegando com o Lava Round Porque a Mosqueteira já destruiu aquele coletor de elixir muito rápido E o cara tá defendendo ali com Bruxa com o mago de gelo e depois ele joga uma horda de servos. E o John colocou um mini peca que praticamente não serviu para nada. Colocou errado aquele mini peca porque a bruxa atacando com os esqueletinhos e o mago de gelo diminuindo a velocidade deles ainda, com certeza não seria uma alternativa interessante para você atacar. Além do que ele estava no campo de defesa do oponente, então tinha a torre da arqueira metendo bala ali, então vamos pausando aqui esse vídeo, porque é pra vocês entenderem o que, que rolou nessa batalha, porque senão é muita coisa e a gente não entende o que, que rolou, aí depois que o John não conseguiu fazer um ataque muito bom, até que conseguiu fazer um, uma, uma certa ofensiva interessante, deixou a, a torre ali com mil e de vida, mas aí o Nilo veio pra contra-atacar e tudo que o John tinha na mão era ali quatro de elixir mais ou menos, então ele só poderia colocar ali, quem sabe, o seu Mega Servo. Colocou o Mega Servo. O Mega Servo foi uma alternativa interessante. Matou a Bruxa. Matou também o Mago de Gelo. Aí ele já tinha Elixir pra colocar mais alguma tropa. E o que ele colocou? Os Guardas. Que morreram pra Valkyrie em duas porradas. Mas o Mega Servo tava vivo. E conseguiu ali continuar dando dano na Valquíria sem morrer. Mas notem a vida da Torre do John do lado direito. Mano, eu nem sei quem é que deu a última pancada Se foi a Valkyria ou se foi o esqueleto, mano Porque também tem um esqueletinho ali, ó Você não tá vendo, você só tá vendo o número dele E você só vê a faquinha dele voando ali, ó A Valkyria morre, o esqueleto dá uma pancada O Mega Servo mata o esqueleto E a torre dele fica com 1 um de vida Em exatos 1 minuto e 50 de batalha Pra terminar, não, na verdade em um, 1 um minuto e 10, né? Porque ainda faltam 1 um minuto e 50 de batalhas pra acontecer. o que, que você pensa? Bom, a, a torre do lado direito do John já era. Então o cara provavelmente vai ignorar aquela torre, porque é só jogar um, um zapzinho ali e finalizar com aquele lado direito. E eu, ele vai tentar ali, quem sabe, derrubar ali o lado esquerdo do John. Aí o cara, na tranquilidade, já coloca seu coletor de lixo num lugar mais interessante e ali vai o Mago de Gelo. Se ele der um tiro naquela torre, o Mago de Gelo vai levar a torre, mas aí ele coloca o Lava Round e já defende a torre com um de vida. O Lava Round começa a atacar, o cara coloca a bruxa pra atacar ali, mano. E agora as coisas vão começando a ficar interessante. Lá vem a Mosqueteira atrás do Lava Round. A Mosqueteira lida com... Com os esqueletos. E agora vai ter que lidar com os servos. Com a hora de servos. Tá lidando com os esqueletos ainda. O Lava Round morreu. Ele joga inteligentemente. Lindamente ali. Aquelas flechas. Mata aquela hora de servos. E praticamente já leva a torre do lado direito. Do cara. Isso porque ele tá com a torre de... Com um de vida, mano. Com um de vida. O cara coloca a Valkyria, mas não dá tempo de salvar a torre. E o John consegue levar a torre do lado direito do cara, mano. E aí o que, que acontece? O cara tem que desesperadamente destruir aquela torre do John pra empatar o jogo, né? Mano, beleza, ainda tá a tempo. Aí agora ferrou, porque tá vindo lenhador, e o lenhador e o John colocou. O Lava round ele tá sem lixer, ele vai colocar valquíria coloca, dá tempo de defender. Aí vem, é, aí vem Lenhador, Bruxa e Mago de Gelo, mas aí o Lenhador já morre, já solta o Feitiço de Fúria. Já vem Mago de Gelo, já vem Bruxa, coloca a Horda de Servos, ele tá defendendo com o Mosqueteiro. O Lava round vai tomando dano daquela Horda de Servos, ele joga a Flecha, mata a Horda de Servos, já tem dois Magos de Gelo, tem o Bomber. a Torre da Arqueira dele mata o Bomber, que poderia dar um dano. Tem muita coisa ao mesmo tempo. Tem esqueleto vindo pro rumo da torre, não consegue atingir. Lá vem o Lenhador, agora não vai dar. Ah, coloca a Valkyria, defende o Lenhador e mata a Bruxa. Tem horda de Servos vindo, tem alguns lava pups vivos, agora horda de servos no feitiço de fúria, o John coloca a sua mosqueteira, coloca um la... mega servo, coloca os guardas, faltam 5 segundos, ele não consegue levar a torre mano, o cara teve mais de um minuto mano, o cara teve quase 2 minutos pra tirar um de vida da torre do John e não consegue, o John conseguiu manter a torre dele com 1 um de vida durante quase 2 minutos galera, e ainda... Por cima ganhar a partida, velho do céu, eu nunca vi isso acontecer. Se isso, você já viu acontecer algo desse gênero? Por favor, mano, me manda esse replay, né? Ou me comenta aqui nos, nos comentários, deixa aqui nos comentários, porque eu nunca vi isso acontecer. Absurdo, mano. E o que que eu posso falar sobre isso, velho? O deck do cara tinha um erro muito grave que é não ter nenhum feitiço e nenhuma carta que possa atingir diretamente a torre do seu oponente, um feitiço lidaria com isso, o Mineiro provavelmente lidaria com isso, a Barril de Goblins lidaria com isso, o cara não tinha nada, nada, ele só tinha um ataque em si pra tentar levar aquela torre, e tudo que o John, teve que fazer foi defender, mano, não foi fácil, foi difícil defender, parabéns pro John, mas um erro grave do cara não ter nenhum feitiço no seu deck levou com que ele perdesse essa batalha, mas com certeza valeu o replay, valeu o John pelo... Envio desse, desse replay foi muito legal Se você gostou não se esqueça de deixar o seu gostei Se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos E assistir os últimos vídeos que eu lancei Espero que possa ajudar vocês aí, Tanto no Clash of Clans quanto no Clash Royale Falou um grande abraço do gordinho galera E até a próxima